O tema da nossa aula de hoje é a literatura surda, algo incrível. Eu acho que vocês irão gostar. Como que eu aprendi a gostar né, dos livros? Com dois anos eu comecei a perder a audição. Né? Eu não entendia o que as pessoas estavam falando. A minha mãe me contava as coisas, mas eu não conseguia compreender de forma clara. Eu fui crescendo, com mais ou menos 5, 6 anos, né, me tornei surda profunda, né, devido à doença que eu tive, ao sarampo. Eu tinha muito otite, dor nos ouvidos, né, desde quando eu nasci, fui perdendo audição. Né, eu queria saber das informações, né, eu ouvia as pessoas, né, oralizando mas eu não tinha muitas informações e eu queria saber mais, né? E aí eu comecei a me interessar pelos livros, né? As imagens deles começaram a me chamar muita atenção. Na escola era bem difícil a leitura, porque eu não entendia o que os professores estavam pedindo. Quando eu tinha nove anos, eu fui para uma escola chamada Efata Era uma escola de surdos solarizados, aonde era proibido a língua de sinais, mas nós... É, alunos escondidos, né, sinalizávamos, né, eu aprendia o português escrito, né, e a leitura, né, eu sempre lia, né, porque eu gostava muito, fiquei durante dois anos lá, e lá eu me encontrei enquanto surda, né, a minha identidade surda se formou, né, lá, e depois eu voltei, né, para uma escola, né, uma sala regular, onde tinha os ouvintes, eu sempre passava, passava, mas né, não se tinha essa reflexão sobre os surdos. No ensino médio, né, eu me formei e depois também né, comecei a trabalhar juntamente ali estudando. Né. Aí o meu namorado da época né, percebeu que que eu estava triste, então, né, eu fui, né, para Curitiba naquela época para poder conversar e ter contato com os surdos. Depois me casei, tive duas filhas, né, duas meninas. Esses são os sinais delas. Né, e continuei trabalhando, né. Depois abandonei meu trabalho lá e fui cuidar das minhas filhas, certo? Não, mas né, sempre meu sonho era trabalhar junto com os surdos, né? Depois, em 95, eu encontrei os surdos. E comecei a trabalhar numa escola chamada São José, onde tinham muitas crianças surdas, né? E se expressavam por meio dos gestos, né? E eu sentia a necessidade de que eles precisavam aprender mais, né? Então eu fui, né, em busca desse conhecimento para poder ensiná-los, né? Viajei o Brasil inteiro para conseguir ensiná-los, né? A escrita, que era um pouquinho mais difícil, né? Também, né? A língua de sinais. Em 2001, né, eu fiz o vestibular aqui na Unicentro, né, para pedagogia. Eu me passei, fui aprovado, não tinha intérprete, né, e aí começou a nossa luta para que, né, os intérpretes viessem, né, atuar aqui junto aos surdos e também para que mais surdos acadêmicos viessem. Né? Em 96, eu fiz, né, o vestibular também para para Letras Libras na UFES, que é onde eu ia né, toda semana, né, aprender, estudar Letras Libras. Aí no segundo ano eu con consegui intérprete aqui na Unicentro, né, tinha só um intérprete né, todos os dias. né, né E depois né, eu fiz uma pós em Libras, depois que eu me formei também em Educação Especial, Né, e trabalhei né, 14 anos ali na Escola São José com as crianças surdas. Né, e aqui na Unicentro também. Né, trabalhei durante 15 anos. Né, foi um período muito bacana. Né, agora estou aposentada. Né, só continuo dando aula aqui na pós, na especialização. Né, mas a leitura, ela me ensinou muitas coisas para minha vida. Então a leitura, ela abriu a minha mente. Né, ela me ensinou, me fez imaginar muitas coisas. Né? Então todos precisam né, criar esse gosto pela leitura, pela informação, né? porque isso muda, transforma a vida. Mas e o surdo? Né? Como que é? a família sabe língua de sinais, a família sabe que o, o surdo ele consegue aprender a ler na inclusão, na escola inclusiva? Então, a primeira coisa é conhecer o surdo para entender sobre literatura surda. Na família de ouvintes, a mãe sempre conta história para seus filhos e as crianças adoram, né? Na hora de dormir, né? Por brincadeira, enfim. Ah, essa contação de histórias. Os professores contam as histórias, as crianças né? se emocionam, sentem. Então, os ouvintes brincando, conversando e o surdo lá isolado... É porque não tem oralidade, não tem a comunicação. E a família, né, que tem o um surdo, muitas vezes está ali conversando e o surdo lá pergunta: okay, o que? O que há? Depois te conto, depois te conto. E isso acontece com a maioria dos surdos, né? Eles gostam também né, muito de animais porque tem esse carinho com eles e tudo mais. E sempre ele fica ali é, isolado. Na escola acontece a mesma coisa, o professor falando, né, mostrando, e o surdo, né, sem compreender, né, sem entender a história e se emocionar como os demais. Literatura surda, o que é e por quê? para quê? Se a família sabe libras, é maravilhoso, porque o surdo, ele se desenvolve muito bem. Aqui, a língua de sinais, língua de sinais, a mãe né, que é surda, né, nessa família, né, a mãe e o pai são surdos e tem duas filhas surdas ali contando histórias, né, o passarinho, né, então tem a comunicação, isso desenvolve a criança, né, ela adquire uma linguagem e a língua, então se eu ensino a língua de sinais, né, se a criança é e ela aprende também, aprende a escrita, ela se comunica, interage, com as pessoas, isso é importante, e se o ouvinte sabe língua de sinais é melhor ainda, porque também consegue interagir com o surdo. Também a literatura mostra a vida né, de geração a geração né, como que a história lá traz né? se não tem registros né, mas tem ali pessoas contando né, como que aconteceu, então a literatura ela sempre existiu, a literatura surda, né, ela é desenvolvida por surdos e para surdos, porque eles se emocionam, se expressam, né, por meio da língua de sinais. Ali temos os teatros, as expressões, as comunicações. Então, a literatura surda também ajuda o surdo a se encontrar em sua identidade, a estabelecer a sua cultura surda. Ele vai aprender sobre a cultura surda também por meio né, da literatura. Né, ali, com o auxílio das imagens, sendo bem visual, extremamente importante. Olhem só, o Homem-Aranha. Esse sinal significa, né? Eu amo você, I love you, em inglês, né, I love you. Né, é um sinal universal, usado em todo mundo. Então, olhem só, né? Bem visual. Né, a arte visual, extremamente importante, né? Ter essa ideia, essa exploração né, da criação. Então, segundo o um professor, né, dentro da literatura surda, a gente precisa conhecer né, de forma profunda né, esses aspectos, os estudos culturais, os estudos surdos e a língua de sinais. Então, esses são os pilares para a gente entender bem sobre a literatura surda. E tem, temos três tipos aí né, na literatura surda, a tradução, a adaptação e a criação. A tradução, quando né, é uma história ouvinte, e aí a gente faz a tradução dela em língua de sinais. Né? Né, no site do INES né, tem várias traduções ali em língua de sinais, né, das histórias aí que são criadas por ouvintes. Lendas e contos também. E depois vocês podem acessar, nesses né, esses sites, esses blogs aí para estarem visualizando essas histórias. Né, o Pinóquio, que é uma tradução também, né, tem DVD. Tudo ele em língua de sinais. Então, todo esse acervo. Né, às vezes existem os filmes né, onde tem um intérprete ali traduzindo, né, fazendo a interpretação da história. A adaptação é quando, por exemplo, aqui a gente tem a Cinderela surda, né, que usa luva. Né, Para os ouvintes, a Cinderela ela perde né, o sapato dela, né, o sapatinho. E a Cinderela surda, ela perde as luvas, né, porque ela é surda. Né, e sinaliza, então ela perde ali as, a, as luvas, ali também tem a, a Rapunzel. Esse livro, ele possui a língua de sinais, né, os sinais ali em desenhos e também a escrita de sinais, a SingWrite. Aqui, né, os dois são surdos, né, estão sinalizando, o patinho feio né, virou adaptação ali para o patinho surdo, onde ele encontra uma família de patos surdos também, então, aí tem essa, essa imersão da cultura surda, onde ele se reconhece enquanto surdo né, a partir do contato com os outros lá. E agora temos as criações feitas por surdos e também por ouvintes. Temos aí Tibijoca que contam histórias né, das, da família, que fica assustada quando descobre a surdez do filho, aí depois um amigo mostra a língua de sinais, a família aceita, e é bem legal essa história. E também né, tem as luvas mágicas do papai noel, que sinaliza e é surdo. Existem também as poesias, né, onde o surdo produz, né, ele escreve lá em português, aí sinaliza, não, né, é diferente, né, é uma criação específica em língua de sinais, né, sem esse auxílio do português, porque é Libras mesmo. As piadas né, de surdos, né, a piada da árvore surda, a piada do cão surdo, né, então existem várias piadas ali. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso no YouTube, vocês conseguem encontrar ali um acervo né, de, desses materiais também. Né, agora com a tecnologia que auxiliou muito a todos, né, principalmente a comunidade surda, né, que antes era mais difícil essa questão da comunicação, da gravação em DVD, de vídeos, né, né, agora com o YouTube né, ficou bem mais fácil, com as novas plataformas digitais e tudo mais. Né, então ali temos né, o Sarau dos Surdos, onde né, se conta poesia, o islã do corpo, né, onde se expressam, né, contam piadas, histórias, então é bem interessante. Né, e também né, temos as criações ali né, da arte de sinalizar. onde tem diversos vídeos ali que vocês podem estar tá acessando. E é muito legal esse sistema, né? Que tem crescido muito graças à tecnologia. Né? Agora a gente consegue fazer esses registros. E aqui a referência. Então, se quiserem estudar um pouco mais sobre literatura surda, né, busquem no YouTube, nas plataformas, eu também vou postar alguns textos, artigos para que vocês possam estar fazendo a leitura, tem alguns vídeos também, né, onde vocês podem estar assistindo, né e também né, alguns e-books, né, um, algumas palestras minhas também, que é onde vocês vão entender melhor a respeito da literatura surda, tá? Tchau, tchau!